Esse é o bunda -mode. Falou comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu É verdade Ainda bem Até um outro dia <risos> Eu tenho um problema ah. um. Oi, oi, oi, oi, oi Esse é o tal do mula Foi ótimo Pera aí, apega essa peça aí, viu? pega essa peça aí! É verdade. Agora? Agora. Um, dois, três e... Você destruiu o oh, meu ovo! Eu também. Você parece burro! É mentira, eu sou bem macho. Não! Meu Deus! Palmeiras é grande! Uhul! Acertou. Ah, miserável. Que burro. Dá zero pra ele. Guardando areia aí, meu filho. Não, farinha. Fazer farofa com os <risos> minha vida. Ah, que... Acertou. Não, ah, que filho, farinha. Sai daqui, seu cachorro. Traficante é cagão, sem exceção. Que é isso? Vamos é voltar isso? pra cá. Que, infeliz... que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Estamos... Eu vou pegar minha maleta. Vou pegar minha marreta, meu irmão! Mas que porra é essa? Eu sou ladrão, rapaz! Eu não gosto de trabalhar, não, sou ladrão, não tem, velho? Fala, não me diga! Hoje eu vou quebrar essa latinha de Sprite! Olha só! Cara, eu sou um merda, meu irmão! Eu também! É claro!